Essa é, uma das, essa é uma das melhores ferramentas que você tem, totalmente gratuita. É só você colocar o produto, uma breve descrição do seu produto e blim! A sua copy já tá pronta, tá galera? Mas não é uma copy que... Fala galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar sobre o que? Copyright, como montar copy, como elaborar as copy, como que eu desenvolvo as minhas copy, tá galera? Eu vou trazer para vocês três ferramentas. E uma delas gera copy automaticamente para vocês, sem custo nenhum, totalmente grátis, tá bom galera? É uma ferramenta muito simples, porém ela vai te tirar da estaca zero, porque muita gente não sabe nem como começar, nem como fazer copy, né? Eu tenho um jeito de fazer copy, tem gente que faz de outras maneiras e eu vou mostrar para vocês três ferramentas que eu utilizo e a quarta maneira como eu faço a minha copy, depois que eu... Monto ali o criativo que eu monto minha copy, tá galera? Então a gente vai aqui para a do computador e eu vou mostrar para vocês três ferramentas que é crucial para vocês estarem fazendo as suas copy, para seu anúncio, para sua postagem. É uma maneira bem simples para você estar tá fazendo as suas copy. É, tem gente que não tem muita criatividade de estar tá elaborando copy e uma dessas ferramentas ela consegue te dar pelo menos uma clareza. O que que, você, o que que você deve escrever, qual é o caminho que você tem que percorrer ali para fazer sua copy. É de maneira bem simples, mas ajuda bastante gente aí que tem dificuldade com isso, de elaborar copy. Porque muita gente... Eu sei que no começo é muito difícil a gente estar tá elaborando copy. Até hoje, às vezes, eu me bato um pouquinho para estar tá montando copy, tá, galera? Porque é um, um processo meio simples, porém é trabalhoso, porque a gente sabe que a copy... É a chave da venda de todos os criativos ali Se tiver uma copy bem elaborada ali Você consegue fazer muitas e muitas vendas, tá galera? Então a gente vai aqui para telinha do computador E eu vou mostrar para vocês algumas maneiras de elaboração de copy Como fazer copy, né? E as ferramentas que eu utilizo, tá bom galera? Vamos lá para telinha do computador Então galera, estamos aqui no computador Eu vou mostrar para vocês três ferramentas E uma das maneiras que eu gosto de utilizar bastante também, tá galera? A primeira delas é o que eu gosto de fazer É o criativo pronto eu pego o bloco de notas aqui e começo a montar o meu, a minha copy baseada em cima da minha foto. Que nem eu coloco aqui, ó. Amostra, amostra. Liber. Faça seu pedido agora. Mais ou menos isso, tá vendo? Corra. E garanta a sua amostra. Assim, galera. Eu tendo a foto do meu criativo aqui, tendo meu criativo já montado, tudo bonitinho. Uma das maneiras que eu venho utilizando e utilizo até hoje é dessa maneira, tá, galera? Pega a minha foto, meu criativo que já está tudo bonitinho ali e começa a fazer um monte. Passo o dia inteiro fazendo as minhas copies baseada em cima daquele criativo que já está pronto. Tem gente que gosta de fazer ao contrário. Começa a montar um monte de, de copy e começa depois sai sair procurando os criativos baseados naquela copy. É, as duas maneiras estão certas, as duas maneiras não, não estão erradas. Cada um faça do jeito que achar melhor. E estou trazendo para vocês algumas maneiras de como vocês devem fazer se desenvolvendo cada vez mais e mais e mais, tá, galera? Essa daqui é uma maneira bem simples e muita gente utiliza também, tá, galera? Colocou seu criativo do lado, sai montando um monte de cópia ali Vai fazendo um monte até você achar uma que basicamente depois de pronta Você mostra pra alguém pra ver se tem algum erro ortográfico Algo do tipo, se tá bem chamativo ou não aquela copy, tá galera? Essa daqui é uma maneira bem simples pra vocês, tá? A segunda que eu vou passar pra vocês é essa ferramenta aqui Eu gosto muito dela, tá? É a Big Spy, tá galera? Eu já, já trouxe pra vocês diversas maneiras de como tá utilizando essa ferramenta grátis aqui Onde a gente consegue achar muitos criativos, tá galera? Então a gente vai vir aqui a gente vai aqui, ó, ADS SPY, tá, galera? E a gente vai procurar um termo que a gente quer pesquisar. Aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó, cabelo. Deixa ele só carregar. Pesquisei cabelo. Ele vai me, pro... vai me trazer um monte de criativos com... com palavras que tenha cabelo na copy, tá, galera? Aqui, ó. Ó. Cortando cabelo. E aqui eu consigo ter vários... O segredo do cabelo das famosas. Tá vendo aqui, ó? ó Somente hoje, ó. Aqui é o, o Laliô ainda. Estão vendendo o Laliô, tá vendo? Ó? Aqui... E assim a gente vai, tá galera? É uma ferramenta muito crucial, você consegue até achar diversos criativos aqui bacana que você pode estar tá baixando e modificando, tá? Essa é ferramenta que eu utilizei, às vezes eu utilizo ela também. Como eu tenho uma ferramenta um pouquinho melhor, eu acabo utilizando a outra e não essa, tá galera? Então aqui você acaba fuçando e achando diversas copies que você pode estar tá se baseando em cima delas, tá galera? Nunca copie tá? Pega aqui a, a, a copy que você achou adequada, coloca ela do ladinho ali no bloco de notas E tenta montar pelo menos 5 variações daquela copy que você achou interessante para o seu, seu produto né E nem eu explico para vocês, nunca copia, sempre melhora aquela coisa que você baixou Porque você não sabe se tá dando certo ou não Então você baixando, pegando aquela copy e fazendo cinco modificações, 10 modificações baseadas naquela lá Você vai ter muito mais resultado do que só copiando e colando, tá galera? E aqui você pode passar o dia inteiro procurando cops do seu produto, tá, galera? Essa ferramenta aqui que eu trago para vocês é que eu estou utilizando e utilizo bastante ela, ADS Spy. Eu vou deixar o link de todas as ferramentas aqui embaixo, tá, galera? Todas as ferramentas para você estar tá, é, pesquisando. Aqui a mesma coisa, eu quero pesquisar por, ter, é, por termo aqui, tá, galera? Aqui, aqui eu quero pesquisar por termo, ó. Aqui você pode pesquisar por por URL, por landing page, comentários, aqui eu quero por texto. É a mesma coisa que a Big Spy, cabelo. Vamos ver aqui uma prévia, ele vai me, vai me achar outros criativos também. Ó, tudo voltado a cabelo, tá galera? Tudo que é cabelo aqui, ele vai estar tá me mostrando. Essa daqui é uma das melhores ferramentas que eu já vi no mercado que a gente pode estar tá pegando criativos e baseando em cima deles, tá galera? Aqui é a mesma coisa que o Big Spy, porém... Ele é um pouquinho melhor, ele traz tudo, tá, galera? Ele traz comentário, ele traz tudo aqui. Aqui ele é uma, uma ferramenta muito boa de você estar tá procurando copy criativo também. Muito simples e fácil de usar. Eu vou deixar o link de todas elas aqui na descrição, tá, galera? É a mesma coisa que a outra, você vai ver aqui, ó. Tem um monte, tem até a página que está promovendo o, o criativo ali. E tudo mais, aí, aqui a mesma coisa, tá, galera? A mesma coisa. Você vai descer aqui, e vai procurando referente ao a copy do seu nicho, tá, galera? Muito simples, aqui ó. Mega hair, aqui 30% off. Aqui você acha criativo de, de dropshipping, de encapsulado, de tudo, tá, galera? O que você quiser, você consegue achar criativo e copy é uma das ferramentas, é a ferramenta que eu mais estou utilizando, tá, galera. E a ferramenta crucial para quem não sabe nada de copy é essa ferramenta aqui, ó galera. Ó. Deixa ele só carregar. Está aqui, galera, a ferramenta WS, tá? É... Sonics. Eu acho que é assim que pronuncia. Brincadeira, galera. Eu não sei pronunciar esse nome aqui não. Mas está aqui, ó. É uma ferramenta para você estar tá fazendo sua copy do zero. Ah, olha eu não sei nada de copy, não sei nada, não sei por onde começar, está muito difícil... É, não vem ideia nenhuma na cabeça, então você pega mais ou menos o produto que você tem, coloca nessa ferramenta, aperta ali aplicar e ele vai te gerar várias e várias cópias alternativas para você estar tá ali melhorando, tá galera? Nunca pega, mesmo sendo aleatória essa, essa copy que ele vai te gerar, sempre pega ela, coloca num bloco de notas, copia ali uma... copia não... Coloca num bloco de notas e faz 5, 10 variações em cima daquela que você copiou, tá galera, aqui do site. Então vou mostrar para vocês. Aqui ele já pede aqui, ó, projeto. Aí você vai colocar new projeto, vamos colocar aqui, uh, cabelos lindos. Opa. Create. Aí ah, ele vai criar aqui uma uma listinha pra gente colocar alguns parâmetros, tá? Aqui ele pergunta para onde você quer, ó, Google Ads, Facebook Ads, liquidin e outras coisas. A gente vai vir aqui, ó, campeão aqui, ó, Facebook Ads. Aqui ele vai pedir uma breve descrição do produto. Aí aqui você vai colocar, ó, produto para o Aqui eu coloquei uma breve, ó. Produtos para crescimento de cabelo e fortificante de unha. Pronto, acabou, galera. E a gente vai vir aqui, ó. Bem, bem simples e bem rápido, tá vendo? Se você quer dar... Oh, ah, eu esqueci, era para colocar em português aqui. Ele vai me gerar em inglês. Não era isso que eu queria, tá? Vamos esperar ele carregar e a gente vai é, colocar em português aqui, ó. Ah, aqui, ó. Português Brasil... E a gente vai gerar novamente, tá, galera? Até em inglês, se você quiser fazer uma copy bacana aqui em inglês, você consegue fazer, tudo bem? Deixa ele só gerar e a gente já vai. Perfeito, galera. Tá pronto aqui. Ele te gera alguns, algumas copies já bem elaboradas, tá vendo? Aqui ele só não vai te dar o, a foto, porque eu acho que tem que pôr uma foto aqui, mas eu acabei não achando o um lugar... Da foto pra pôr. Ele já te dá cinco cops perfeita aqui pra você estar tá se desenvolvendo ainda mais, tá, galera? Aqui, ó. É, anuncia um novo produto para o crescimento saudável do cabelos e unhas bonitas, tá vendo? Ele começa a juntar um monte de palavras ali, um monte de frases é, pra tá fazendo essas. para estar tá fazendo essas aí totalmente é, alternativa pra vocês, tá, galera? Esse daqui eu não. Se eu fosse, vocês não pegava de cara, só copiava e colava, que nem eu falei, expliquei para vocês. Peguem pegue esses exemplos que eles deram aqui, co coloca num bloco de notas e começa a fazer variações dessas daqui. Mas para você que está na estaca zero, essa é, uma das, essa é uma das melhores ferramentas que você tem, totalmente gratuita. É só você colocar o produto, uma breve descrição do seu produto e blim! A sua copy já está pronta, tá galera? Mas não é uma copy que vende. É uma cópia ali para você tá começando a se desenvolver cada vez mais e mais, tá, galera? Então, isso aqui é bem simples. Bem simples e bem rápido, tá, galera? É uma maneira muito fácil aí de você estar em desenvolvendo copy. Então, é isso aí. Muita gente veio me perguntar se eu tava fazendo day trade porque me viu é, o símbolo ali da Binance e realmente eu estou fazendo day trade em criptomoedas. É, day trade não, eu tô fazendo swing trade, né? Aquela que vai... Demora um tempão aí para a gente estar tá comprando e vendendo. Mas estou, vou trazer aqui no canal porque muita gente veio me perguntar por causa disso, tá galera? Então, nos próximos vídeos aí vai sair é, vídeos de criptomoeda também, tá galera? Mas então é isso, o vídeo ficou por aqui, tá galera? Se esse conteúdo aqui fez algum sentido para você, não esqueça daquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?